pessoal tudo bem então hoje vamos fazer cimento que sobrou um pouquinho aqui dessa massa eu não quero jogar fora que hoje em dia a gente não pode desperdiçar nada né que é essa massa de cimento que a gente sempre faz aqui que é uma de cimento para uma diária certo aí a gente vai fazer tucano para a gente pendurar decorar nossa parede certo Faz uma coxinha, ó. Uma pedra da dessa daqui, ó. Meia pérola dessa aqui no meio. Ó pessoal, eu fiz as três Os três tucanos aliás, ó Pequenininho, um mini tucano, né? Agora vamos fazer Essa asa Faz uma coxinha, ó Aí vamos molhar aqui Pessoal, secou aqui, ó. Só que eu esqueci de fazer o rabinho do estucano. Então, vamos fazer, tá bom? Vou só obedecer aqui, usando a mesma massa de modelar. Aí isso aqui, eu vou fazer nesses dois aqui. Tá bom? Ó pessoal, secou, já lixei com essa lixa fina aqui, ó. A peça todinha, ó. Cabe na mão da gente. É bem interessante, né? Aí eu pintei com essa tinta mesmo de tecido. Branco. Certo? Só uma demão E vou pintar com essas que eu tô aqui, ó. Pigmento aí aqui eu vou variando de cor a cor que eu quiser pintar já está aqui disponível e aí vocês pintem com a tinta que vocês têm em casa tá bom ó oh, pessoal a pintura é essa daqui tá bom aí eu vou fazer a mesma pintura nesses outros aí quando secar até bem sequinho eu vou passar a resina a base de água certo e se vocês tiverem em casa verniz spray passa também que dá super certo mas espere sempre secar bastante para poder passar o verniz ou a resina tá bom aí eu já vou mostrar eles pendurado para vocês meus amigos, finalizamos mais um trabalho, espero muito que vocês tenham gostado desse. Quem já gostou e não foi inscrito ainda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para novas notificações e você será avisado para outros vídeos que virão. Deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também, comente lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo se Deus quiser. Um forte abraço!